Mais de 2 milhões de visualizações no canal. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Quantos momentos especiais passamos juntos no canal do YouTube. Um beijo!